Olá, eu sou o José Carlos. Eu sou um servidor com deficiência visual e sou lotado na pró de Extensão do IFPE, onde está a Coordenação de Políticas Inclusivas. Estou aqui para te fazer um convite. Durante o mês de setembro, a série de vídeos Por Dentro do IFPE vai apresentar o trabalho dos NAPDES, os Núcleos de Apoio à Pessoa com Deficiência, nos nossos 16 campi e na Educação à Distância. Confira a série de vídeos. Venha com a gente.